Oi, tudo bem? Hoje eu quero falar um pouquinho sobre clareamento. Primeiro a gente vai abordar a causa de clareamento, né? O que que pode deixar seu dente escuro? Você tem a, as causas externas, né? Que são os pigmentos da, da alimentação normal, principalmente líquido escuro, né? Um café, um vinho, chá, chocolate, por aí vai. Molho, né? A, a segunda causa pode ser a causa traumática. Pode ser um trauma grande, né? Você pode levar um tom ou sofreu qualquer acidente, ou pode ser um microtrauma. Por exemplo, você tem os dentes fechando ou mastigando de forma errada, o dente um pouco torto. Então isso cria traumas em dentes e aos poucos vai formando uma dentina de reação que acaba a longo prazo escurecendo o seu dente. Uma curiosidade bem importante e que a gente vê no dia a dia de consultório, é quando você tem um pouco de retração de gengiva e aquele buraquinho perto da raiz que dá sensibilidade. Isso se chama retração com abfração. E isso pode muito ser ocasionado ou por trauma de escovação forçada, que não deixa de ser um trauma, né? E o trauma da mastigação incorreta, que o dente está sofrendo um trauma constante e aquilo ali causa aquela rachadura no esmalte com abfração e retração. Como clarear o seu dente, né? A primeira coisa que você tem que fazer é tomar cuidado diário na, na tua casa, na tua higiene pessoal. Então fio dental, o fio dental normalmente o dente tem uma, o sorriso fica com uma aparência escura pelo uso incorreto do fio dental. Então fio dental é fundamental para você clarear teu dente. Escovação, sempre depois de uma escovação, de uma alimentação maior, tipo um café da manhã, almoço e janta, é importante escovar seu dente. Deixe o alimento mais escuro que você gosta justamente para essa hora, porque você sabe que depois vai escovar o dente. Nos intervalos, só alimento saudável, de preferência sem açúcar. Bem, no consultório, o que, que a gente faz antes de fazer um clareamento no seu dente? Primeira coisa é fazer uma profilaxia. O que, que é a profilaxia? É a limpeza. A gente tira todo o pigmento externo do seu dente. Tá? A gente tem é, equipamento que faz isso. Normalmente um jato de bicarbonato, um polimento. E, teu, e a gente prepara o teu dente para o clareamento propriamente dito, que é com um produto específico para isso. O clareamento, depois de todo, todos esses procedimentos, ele é feito no consultório com produto químico, com a concentração adequada escolhida pelo dentista para o seu caso, e se precisar você pode usar uma moldeira em casa para o clareamento caseiro. Eu particularmente evito um pouco porque acaba escapando um pouquinho de produto que pode queimar sua mucosa, você pode engolir. Então eu gosto mais do clareamento no consultório e em alguns casos eu recomendo também o clareamento caseiro com a moldeira apropriada, com espaço suficiente para o material agir no seu dente e não empurrar o material para fora. Espero ter ajudado. Eu estou aqui na Barra da Tijuca, Rio de Janeiro e a gente se vê no próximo vídeo.